you Can you be trusted? Bem, fiquei sem bateria, entretanto. Mas também já não sei o ir E estes dois estão aqui assim. Eu vou beber o meu café Com leitinho, tenho aqui algumas sopas separadas para levar Iogurte, aqui umas almôndegas E vou mais sem... Mãe, com menos coisas porque... Mãe! Pode falar? É pode falar? Pode? pode. Ei, ei, eu ajudo! também mais numa de levar menos coisas Pronto, a cozinha neste momento também está assim Com a ajuda da minha mãe, óbvio a minha mãe e o Gui estiveram aqui a... a arrumar a cozinha e pronto, a ver se o Francisquinho nos dá um pouco de descanso. Estou pronta para mais uma semana. Deixa-me limpar da cerdadinhas. <risos> vamos <risos> <risos> <risos> acabar de pôr ali as coisas na mala. E vamos embora, porque senão nunca mais saímos de casa. das crianças feitas, agora a falta das comidas. Usou um aparelho que estava perdido, não sabia onde aquilo estava, então está um bocado desajustado. Bem, entretanto, um chegámos, estamos aqui, chegámos às nossas férias. Sobrevivemos, malta? Não foi fácil. Conseguimos pôr tudo dentro do carro e já cá estamos. desejo nos sorte para esta semana. Olá! Como é que é? Quem é que já jantou? Quem é que já esteve a comer bolachas e o chão todo? Madalena? Oh! Quem é que está a condizer com dizer com o seu manhã? Ah, posso? Posso ao pé dele, que é para vermos os vossos looks a, Sem o apertar A Cone Dizer São as manos mais fofas do mundo voz. inteiro esse, esse é Um, um pequeno pormenor, mostra-me lá os seus pés E o outro Estão ao contrário, temos que trocar pelos E o Francisco vai fazer uma boa agora no carro. Nós vamos agora até à comporta comer uma piadinha de Nutella. Não posso sair. Posso sair? Sim, senhores. Eu vou usar isto. Posso ir em pé? Em pé é perigoso. Eu quero pôr em pé. Estão indo para aqui. Estão indo para aqui. Estão indo para lá. O que é que o vento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 Bem-vindos a mais um dia. Hoje tem sido um dia incrível. O Francisco acordou muito calminho. Não chora. tranquilo. Também não. não, não. Ah, pronto. Fomos tomar um pequeno almoço. Voltámos cá para cima. O Francisco fez uma festa Enquanto ele esteve a fazer festa. eu estive a editar o vlog da semana passada. E agora voltámos cá para cima, a Madalena está um bocadinho mexida, mas Madalena frio E agora vamos comer qualquer coisa O long quiche, o soco Pronto E a Madalena está aqui Pronto, agora vou ver se esta, esta saladinha de tomate para a Madalena E fiz esta salada para nós Tentei dar o banana, ele não quis. Tentei dar a sopa, ele também não quis. Ele não quer nada, portanto. Fica difícil. Ok, ok! Bem, conseguimos tirar alguma paz porque o Francisco adormeceu. Portanto, já conseguimos comer alguma coisa e agora vamos comer a nossa semana que vai ser um waffle de chocolate. Vamos comer um waffle com um chocolate e gelado. Isto não está a gravar, mãe? Está, sim. disse sempre isso, está aqui. Esta bolinha encarnada quer dizer é que está a gravar. E pronto, estás a postar das férias, Madalena? Não faça um barulho, ele vai acordar assim. Um momento. Agora um dragão, vou pintar este dragão. Vou dar este pregão. Vocês estão a fazer muito barulho. Não, não, pintar olha. Como assim, Isso chegou. Este é o da mãe. Não há nenhum para ti? Não, não. vês que só há dois? É para mim. Não, não. Não, não. Este é o da mãe. Não, não é. É sim? Não, não é. Tu então, não vês que só há dois? Este é o meu e aquele é do pai. Não é? Não, não, Este é o meu. Tem uma bola em cima acordou. É Bom dia! Como estamos? Prontos para a vida? Não Quem é que acordou o bebê? É o bebê de meu fofo. Agora isto é mesmo de balinha. É, não é? muito uhum. Quem é que tá aí na fotografia? Quem é? Quem é que está na fotografia do fandom? Quero nada. Quem? É? Eu não quero que nada. <coughs> Quem é que esse bebê? Quem é que esse bebê? Quem é o bebê? Quem é fofo? Não, não Eu vi. Oh! Senhor Franciscão! E a sua mamã. E eu estou cá agora Que fofo Entretanto chegámos Salve. Aqui ao quarto e tínhamos querido. Frutinha muito querido, queridos é? Uma notinha tão querida Aqui do hotel Vamos ver o que está dentro desta muito caixa Francisco querido. Vamos ver. Escovinha para lavar as dentinhas. Um lápis. Uma esponjinha. Por isso não testado em animais. Olha só, isto cheira super bem. Hum, que... Ele nem conhece a estar aqui. Patinha é vida, come muito bem. Está sempre bem aberta. Ah, quem é que adora esta música? Eu adoro ter uma música, Francisco. Como é que é? Como é que é em inglês? Helping. Helping, muito bem! Bem, jantámos cá fora porque a Madalena adormeceu logo depois do banho. E então o Gui foi buscar os cachorros para nós jantarmos. E o Francisco foi com ele. Mas era um ser que também da cá fora. Foi então, Hoje foi um dia que começou assim. Um bocado. Uh, o Francisco a escolher. Com sucesso. Mas acabou. Menor. Agora vou acabar a jantar. Editar o vlog, porque já devia ter editado hoje de manhã, e dormir, que amanhã é outro dia. Portanto, beijos e até amanhã. Bom dia! Mais um dia. Aqui estamos nós. São 8h30 da manhã. Vamos sair para tomar um pequeno almoço. O dia está assim, mais cinzento, como sempre, mas espero que abra. Mas pronto, vamos sair agora para tomar um pequeno almoço. O Francisco já parou de chorar, porque vamos sair. E é isto, até já <risos> Malta, precisamos da vossa ajuda Não é o mesmo A Madalena quer saber onde é que há crocodilos que ela acha que sempre que há um laguinho Mais verdeado Que tem um crocodilo lá dentro, não é Madalena? Mas não tem Então vamos ver no Google Onde é que há crocodilos, não é? Não. Olha o gatinho do ano passado Não é do ano passado Não? Não é lá não vai dar. O do ando é só. rápido. Rápido, rápido, rápido. Pronto, então vamos ao Google. Eu disse à Madalena que íamos ao Google ver. E a Bela perguntou se eu tinha trazido o Google. <risos> não é o Google. O Google está sempre no tal imóvel da mãe, amor. Pronto, então... É, vamos ver onde é que há crocodilos, mas deixem nos comentários onde é que há crocodilos. É no telemóvel da mãe e é no computador da mãe. Mas eu também tenho no telemóvel. Está aqui é. o pai e o mano. Mas vem vir ao pátio. Vamos depois do pequeno almoço, ok? Oh, porque... E aqui Muito vamos uns nós. dá uma volta fiz estas trancinhas e depois a cada, tran cada mecha acrescento uma coisinha destas e faço de um lado e do outro e isto é eu que este gordo ia dormir não, não vai afinal deixa eu deixar isto aberto para as senhoras deixarem arrejar pronto nem mas há todos os calções ali, que eu já estava todo chateado. Eu eu mudei tudo assim, tudo de calções, o fato de da D'Alman, da Bárbara Corby, e tudo assim, mas também não tenho se unido para dentro da piscina, portanto, é assim que vou. I don't need nobody else I got you And you got me too You can run out of the blue I wanna do what you want to We can leave and run away